Fala pessoal, bem-vindos aqui à Taverna. Pessoal, hoje eu vou ensinar a vocês uma coincidência que aconteceu comigo e eu consegui, sem, sem querer mesmo, ativar os, as conquistas da Steam mesmo utilizando mods. Então, ó, eu estou aqui bem no final do início daquela primeira missão lá. É, deixa eu ver se eu tenho algum item aqui que mostre que eu estou... Eu vou dar um Alt Tab aqui, gente, só para vocês verem. Eu estou usando realmente, aqui ó, tá vendo a minha lista aí, tá, tá tudo, tudo aí, todos os meus mods ativados, tudo certinho, o jogo tá rodando, vocês estão vendo ali. É, e aqui eu vou sair aqui e eu vou ter a primeira conquista que eu não tinha feito antes, vocês estão vendo o balanço da minha cabeça, isso é um mod, ó. Só para provar que eu estou usando um mod, eu vou ensinar vocês o que, que eu fiz para conseguir essa proeza, gente. Sinceramente, eu não sei o que, que acontece e que ativa as, as conquistas. Eu estou falando durante o carregamento aqui do load, exatamente para não, não ficar nenhuma brecha de que eu estou editando o vídeo, fazendo algum tipo de, de adaptação aqui no vídeo para que vocês possam ver que realmente as conquistas foram ativadas. Eu instalei um mod, gente, de melhoria de performance. Ontem eu estava é, pesquisando muito a respeito disso. Pessoal, nessa parte do vídeo o meu microfone começou a dar um problema, tá? Então eu dei uma editada somente no áudio aqui. Tá vendo aí na tela um mod novo? Vou deixar continuar agora. Aqui que tá que tá com mod, né, gente? Dá pra, visivelmente dá para ver que que eu tô usando mods. Esse outro trecho aqui, pessoal, também voltou a dar problema no meu áudio, mas aqui simplesmente eu estou andando um pouco mais para frente para completar aquela primeira missão, e aí a conquista vai aparecer na tela aí no lado direito inferior aí, mesmo utilizando o mod. O que eu comentei é o seguinte. Vocês têm que testar, pessoal, para ver se também vai funcionar para vocês, porque pode ter sido algum tipo de conflito que deu com meus outros mods, eu né? eu sinceramente só fiquei sem saber como que eu consegui fazer isso. Mas aí, pessoal, quero que vocês testem aí. Eu vou mostrar para vocês na próxima tela. Vou sair do jogo agora para ir lá para outra tela para mostrar para vocês. Gente, eu tava editando um vídeo ali e vi que Provavelmente isso não deve funcionar com vocês. Caso não funcione, eu vou deixar aqui também o link desse mod aqui, que ele ativa as conquistas na Steam, tá? Mas caso dê certo, fica aí a dica, tá? Um abraço a todos, mesmo sem assim, obrigado por assistir até aqui. Deixa eu sair aqui rapidamente para mostrar para vocês. Então, gente, o mod em questão, deixa eu botar ele aqui na tela, é esse daqui, ó esse, deixa eu ver aqui, aqui ó. correções de mecanismo, deixa eu pôr aqui, não, na verdade, peraí, Porque que tá traduzindo, gente, SSE, né? Skyrim Special Edition Engine Fixes SKSE64 Plugin, eu baixei esse, esse, esse arquivo, aí é o seguinte, gente, são dois arquivos, esse primeiro você pode instalar com o próprio Vortex, ele funciona normal, só você mandar instalar que Funciona esse segundo aqui, gente. Vocês vão ter que fazer o seguinte: deixa eu abrir ele aqui, é, downloads. É isso aqui, Vou abrir aqui para vocês. O que vocês vão fazer, gente? Vou fechar essa janelinha. Esses três arquivos aqui, vocês vão jogar na pasta base de Skyrim. Deixa eu, deixa eu abrir lá para ficar bem claro para vocês, para não ter erro. Você vai vir aqui em games, né? Ou se você já souber onde que é, lá na Steam, né, gente? Na Steam. É, Game Folder. Então, vocês estão vendo aqui o caminho. Ó. Steam Apps, Common, Skyrim. Você joga o arquivo aqui, ó tá vendo? D3DX9. D3DX9 tá aqui, ó. O TBB, aquele outro arquivo também tá aqui embaixo. O TBB e o TBB Maloc Eu joguei aqui, como o mod pede para você instalar. Instalei. Iniciei o jogo e o jogo começou as conquistas. Eu sinceramente não sei o porquê disso. Depois eu queria que vocês testassem. Eu não, não achei nenhuma pessoa para testar. Eu estou deixando esse vídeo aqui até mesmo para vocês me darem um feedback. Se funciona ou não. Tá? Então, por favor pessoal, testem aí. Me falem aqui nos comentários se realmente vai funcionar para vocês. E se a dica for válida, pessoal, não esquece de deixar o like, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Um grande abraço a todos. Tchau, pessoal!